É, gente, eu não acredito que vocês escolheram esse filme. Deve dar muito medo. Ai, Ai deixa de ser bunda mole. Eu tô muito ansioso para esse filme, cheio de efeitos, assassinatos. Peraí que a gente perdeu no cinema, uhum. né? a gente, é só vim por vocês, que eu tô meio cansada. Ah, mas quando começar o filme você acorda. Uhum. Uhum. Ó, pra começar. Moisés, não vem não, né? Não, relaxa. Meus pais estão viajando, só volta um domingo e meu irmão tá na balada, né? <risos> tipo, hoje tão cedo ele não volta. Então a noite é só pra gente hoje aqui. E eu pensei que a gente podia começar com um filminho... Romance. E aí? Oh! Balada miú! O que é que tá falando nesse filme aí? É, Pierrot, uma história de amor circense. Se filminho de romance. Uhum. Hum. Tô fora. Tomar meu banho e vou pro quarto. Olha, vai começar a psicose. Faz mal tempo que eu não vejo. Hum, eu também. Meu, classicão, adoro os filmes de Hitchcock. É, super. Filmes de romance são meus preferidos. É, mais pra suspense, terror, né? porque que romance. Ah. Você já viu? Claro, ah, várias vezes. Várias vezes. Tudo bem, não vai ficar no quarto, né? Vai, ah, vai, então vai, tudo vai. Bem. vai, Vamos lá. Não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Maria! Oh. Oi! Tem alguma coisa para comer? Não, a gente jantou fora antes de vir para cá. Toma a Vou pedir uma pizza, hein? Ai, Jesus, Ai. Ai. Meu Deus, o que, que é isso, gente? <risos> <risos> <risos> gente, <risos> gente, <risos> meu Deus, nossa, eu cara, sou... meu <risos> Ai, nossa, que sujeira. O que foi? Tá com medo? Até parece que você não vê esse filme? Não, eu, eu tô com sono. Ah, se você quiser, tipo, é a gente faz outra coisa. Não, não, eu quero ver como, tipo, lembrar como termina. Não lembro como termina. Ah, ok. Por oh, que Deus? Bem, lindo, você tem certeza que você assistiu? Essa cena impossível fazer? <risos> cara, essa cena da em cima, Ela é muito boa. Toda vez que eu assisto, eu fico feliz, cara. isso é verdade, a gente. Só que é genial. Uhum. E no final Luminado disse que a mãe morreu, o cara roupa, tá usando roupa, mas não tava me Porra, Luiza, você contou todo o filme. Cara, olha o spoiler, pelo no amor de Deus. Como assim você estraga o filme? Denise, você falou que já tinha assistido. vez. a ver, saca? Você não entendeu, é. é nossa, de é. Não, daqui a pouco começa não. o motor não. de barco. Quer voltar o filme? Não, dar. não precisa, não precisa. Tá bom, mas fica tranquilo, ele não vai incomodar, não vai, não vai incomodar. Maria, Perdi meu carregador, você me pede o seu? Pega lá no quarto. Valeu. Melhor eu ir, né? Não, não. Que o filme já começou, vamos assistir, vai, coloca aqui. Ai gente, eu tô louca pra ver essa continuação. Nossa, dessa vez você não vai dormir, né? É, por favor. Tinha, né? eu tô meio cansado, mas dessa uhum. vez eu vou, eu vou tentar ficar cuidado, tá uhum. bom? Okay. Vamos ver. Vamos ver então. Vamos embora, a assim, eu não vi. Eu vi um outro filme que oh, tinha um menininho que via gente morta. Algo do tipo. O sexto sentido? É, esse aí. Eu vi o sexto sentido. Aquele que o Bruce Lee está morto. porra Luísa! Você estragou de novo o filme. Eu queria ver. Meu, para de contar o final. Ah. Nossa. Nossa, você não veio achando que vai dormir de novo, né? Nem pensar. Olha, é, né? eu trouxe essa tinta aqui. Se alguém dormir, vai acordar com a cara toda pintada. <risos> Ai, gente, como vocês são, hein? Olha, eu comprei pipoca refrigerante pra todo mundo. Eu sei assim que vocês me agradecem, né? Vai, dar o um play logo aí. Nossa. Vamos ver esse filme. E aí, qual é a boa? Valeu, maninha! Ah, Ricardo, agora se toca, né? Oi, desculpa, ele acerto? Agora não? É bom que só mais pra mim. Mais do que ela, tá? Ele ali acabou da porra. Tá morto. Ai, não acredito, acabou a luz. Não se preocupe, manhã. Vou ficar a noite toda aqui pra te proteger. Bom amiguinhos, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo no gostei. Se inscreve no nosso canal pra não perder os próximos vídeos. Curte a gente no Facebook e segue a gente no Insta. Semana que vem a gente vai ver o que acontece quando você vê um filme de terror sozinho. Eu quero ver você assistir. Duvido.